Você já pensou utilizar memes para sua empresa e publicar nas redes sociais? É sobre esse assunto que a gente vai falar no vídeo de hoje, mas só depois da vinheta. Meme é um termo derivado do grego, mimeme, que significa imitação. Esse termo foi visto pela primeira vez no livro O Gênio Egoísta, de 1976, escrito por Richard Dawkins. No meio empresarial, meme significa a transmissão de uma ideia ou um conceito de uma empresa para o maior número de pessoas possíveis, para que elas se identifiquem com aquela empresa, através de um som, uma imagem... Um vídeo ou qualquer outra forma de comunicação. Como funcionam os memes? É, quando a gente se identifica com uma ideia, a gente tem maior chance de compartilhar, de replicar essa ideia. E assim também funciona com as empresas. Quando as empresas publicam uma ideia do qual os seus consumidores também se identificam, eles possuem maior chance de replicar essa ideia. Se você vai criar memes para a sua empresa, tenha cuidado em pelo menos cinco pontos que eu citarei a seguir. primeiro ponto é qual é o posicionamento da sua marca? A sua empresa, ela possui um tom mais bem humorado ou ela é mais séria? Dependendo do posicionamento, não vale a pena investir em memes. É importante saber também se o público consome esse tipo de conteúdo e se ele vai entender a mensagem final. O segundo ponto é o planejamento. Sem planejamento você não conseguirá passar a ideia que você realmente deseja para o seu consumidor final. Uma sugestão é você pegar o seu planejamento e testar com seus amigos e familiares que são mais próximos do seu público-alvo. Assim você terá é, uma chance de identificar os erros antes de divulgar em massa nas redes sociais. O terceiro ponto é o contexto. Se a pessoa não identificar o seu meme com a sua empresa, de nada adiantou o seu trabalho. A falta de contexto pode causar até uma situação contrária, mostrando que a sua empresa não soube aproveitar o meme. quarto ponto é o monitoramento da repercussão e a reação às críticas. De nada Nada adianta você criar um meme se você não consegue medir o resultado que esse meme lhe proporcionou. E também, caso tenha uma reação negativa, você precisa ter uma reação rápida para poder tomar uma atitude. Nunca bata de frente com seu consumidor. Tente sempre reverter a situação de uma forma bem humorada. E o quinto ponto são as referências. Então, como o próprio termo diz, meme, imitação, você precisa verificar quais são os memes que estão rolando na internet para você poder aproveitar o contexto e inserir no contexto da sua empresa. Em resumo, o mais importante é fazer com que os memes sejam interligados com a história da sua empresa para que as pessoas não apenas lembrem do meme, mas também lembrem da sua empresa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e, e até a próxima.